Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a determinação dos pontos cardeais pela bússola, aquele equipamento que a gente comentou em algumas aulas anteriores para a obtenção da informação do norte. Bom, para começar essa aula, eu vou mostrar para vocês o que são pontos cardeais. Os pontos cardeais são pontos estabelecidos pelo homem que vão determinar o norte, o sul, o leste e o oeste. Para fazê-los, a gente desenha uma cruz, onde o norte vai ficar para cima, o sul na parte de baixo, o oeste na parte esquerda, e o leste na parte direita. Além dos pontos cardeais, entre eles, nós temos outros pontos, que são chamados de pontos colaterais. Os pontos colaterais são uma mescla dos pontos cardeais. Então, onde você tem a intersecção do norte com o leste, nós vamos ter a junção dos dois nomes com nordeste. Onde nós temos o leste com o sul, teremos o sudeste. O sul com o oeste, nós teremos o sudoeste. E o oeste com o norte, nós teremos o noroeste. Para ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar para vocês o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, no centro né, do mapa do Brasil, nós temos o que é considerada nossa capital, que está nessa região aqui. Então, eu vou desenhar para vocês uma cruz no meio, e eu vou colocar os pontos norte em cima, sul embaixo, igual eu comentei anteriormente. Fica mais fácil a gente saber qual é qual, qual é oeste, onde é leste, porque existe um grupo de estados. Vamos ver este exemplo da montanha. Bom, quando nós pegamos uma bússola, a agulha está sempre regulada para mostrar a direção do polo norte geográfico. Eu coloco a bússola em direção a ela. Olha o Norte, sabendo que o Norte está desse lado aqui. Então, a gente consegue determinar a posição dessa montanha. Aqui é Leste, e aqui é o Norte, e aqui é o Sul. Então, Leste mais Sul, sabemos que esta montanha está mais ou menos a sudeste da nossa posição, tudo bem? Mas atenção, se você estiver perdido na natureza, só uma bússola não vai resolver a sua situação. É necessário que você utilize um mapa, porque se você pegar o um mapa sozinho, ele não vai indicar para você se a montanha da foto anterior está na direita ou se ela está na esquerda. Como que eu coloco o mapa? Bom, então, a bússola vai fazer o seguinte. Você vai pegar o ponto de referência que você tem, por exemplo, essa montanha da imagem anterior, e vai colocar um mapa em direção a essa montanha. Daí, você coloca a bússola em cima. Isso vai determinar onde essa montanha está e como você deve olhar o mapa. Assim, você consegue se orientar. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!